A proposta desse vídeo de hoje é discutir qual é o significado da parábola da casa que foi construída sobre a rocha e a que foi construída sobre a areia. O Irmão, você sabe que eu sempre quis ter uma casa na praia, né? O problema é que Jesus disse que sempre é melhor ter a sua casa construída sobre a rocha, porque assim ela vai ser capaz de suportar as tempestades. Ué, então Jesus também ensinava sobre construção civil? Não, na verdade, a construção da casa é uma analogia para que a gente venha refletir sobre onde estão os alicerces das nossas vidas. A minha casa está alicerçada em Jesus e Ele é a minha rocha firme. Amém, mas nesse contexto Jesus está querendo dizer que o nosso alicerce deve estar na prática das palavras dEle. E isso é um pouco mais específico do que dizer que Jesus é a minha rocha. Mas como eu já aceitei Jesus, então a minha casa já está na rocha, né? Não, se você só aceitou Jesus, mas não ouviu as palavras dele, então na verdade nem casa você construiu. Isso porque nessa parábola, ambos os construtores ouviram Jesus. A diferença foi que aquele que construiu na areia, ouviu e não praticou o que Jesus disse. E aquele que construiu sobre a rocha, ouviu e praticou. Mas então como é que eu começo a construir minha casa sobre a rocha? Bom, o primeiro passo é reconhecer quais são os falsos alicerces. E alguns são bem comuns, como as confissões de fé, a crença na infalibilidade da bíblia ou a crença da invencibilidade da igreja. Isso porque é comum encontrar erros técnicos ou conceituais em qualquer tipo de escrito. Isso também porque qualquer igreja está suscetível a entrar em apostasia, ou seja, a se desviar de Jesus. Um outro problema é a confiança nas pessoas por causa das amizades. Tem gente que coloca a sua expectativa na salvação da sua família, sejam eles os parentes ou as pessoas da comunidade. Existem pessoas que colocam seus alicerces nos bens materiais. Os mais espiritualizados têm encantamentos por dons e milagres, o que não quer dizer que Deus não possa fazer essas coisas. E também existem pessoas que colocam suas expectativas no crescimento numérico da instituição. E não tem nenhum problema que a gente tenha objetivos e expectativas, contanto que sejam espirituais. E como é que a gente faz para saber onde a nossa casa está construída? Eu penso que a gente precisa ser sincero com a gente mesmo, sobre em que de fato a gente acredita. Mas uma coisa é certa, é só esperar pelas tempestades que aí a gente vai ver qual é a qualidade da nossa construção. E quais são os tipos de tempestades que uma pessoa pode sofrer? As coisas que são mais comuns são morte física de algumas pessoas próximas, traições, falências nos negócios e questões relacionadas com roubo ou destruição de propriedades pessoais. E qual você acha que seria a melhor cobertura e fachada para minha casa ficar bem bonita? É interessante pensar que Jesus aponta para as características invisíveis da casa. E eu estou me referindo aos alicerces. Então as coisas que têm mais valor na nossa construção são as espirituais e não as coisas que têm aparência visível. E Jesus disse que o reino de Deus não tem aparência visível. Ninguém pode dizer que ele está aqui ou ali, porque ele está dentro de nós. Mas então, por que, que o pastor da Daniel Petencostal disse que todo mundo tem que ter uma cobertura espiritual? A gente tem que considerar que eles insistem nisso simplesmente para poder ostentar os seus títulos, para poder se comparar e competir com outras instituições religiosas. Porque no fundo, o propósito é dominar e explorar o rebanho que pertence a Cristo. Se esses caras estivessem seguindo Jesus, eles saberiam que a parte mais importante da casa se encontra nos alicerces e não na cobertura. Mas não é uma novidade que esses caras se preocupam simplesmente com a aparência exterior das coisas para promover uma cultura institucional e não uma cultura de reino. Então, o que eu preciso fazer para ter minha casa construída sobre a rocha? A nossa prioridade tem que ser em ouvir e praticar tudo aquilo que Jesus disse e tomar cuidado para não cair na conversa desses líderes religiosos. E onde é que eu encontro as coisas que Jesus disse? Quando Jesus contou essa parábola, ele estava se referindo às palavras que ele compartilhou no Sermão do Monte, mais especificamente nos capítulos de Mateus 5, 6 e 7. E é claro que você pode encontrar esse conteúdo dentro da Bíblia. Mas essa é uma generalização meio perigosa, porque se a gente der atenção em ouvir e praticar tudo o que a Bíblia diz, a gente já pode acabar deixando em segundo plano a prática das palavras de Jesus no Sermão do Monte. E eu tô querendo dizer que esse foco que é dado na Bíblia pode acabar se tornando um tipo de diluição de importância que existe nas palavras de Jesus. Se você conhece pessoas que costumam fazer confusão com relação à interpretação dessa parábola, compartilhe esse vídeo com elas. E se você tem sido edificado por conteúdos como esse, faça sua inscrição no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Falou!